O nome japonês aqui falou o seguinte: Ó, engraçado, né? Muita gente se apropriou da popularidade do Bolsonaro e hoje tá aí pagando de arrependido. Pois é, esses arrependidos aí não me pegam, não. Esses arrependidos aí ou são muito. É... São muito inocentes a ponto de serem enganados por um cretino débil mental que nem o Bolsonaro, o que por si só já é um motivo para você nem dar. Nem dar dá muita atenção para essas pessoas, ou era só mau caráter. Porque sabiam que Bolsonaro era um picareta, não tinha como. Qualquer pessoa com dois neurônios já sabia que Bolsonaro era um picareta. E surfou, resolveram surfar na onda do Bolsonaro e agora que estão vendo que o cara é, não tem para onde mais, não tem como defender né? esse cara, só se for um completo tapado. E aí pularam fora do barco e nem ratos. São ratos esses caras. Então, muito cuidado com essa gente aí. Opa, a Otarinha aqui tá pulando de alegria aqui. O Lucas Campos da Silva mandou 12 conto Vai virar o top superchat aqui. Virou? Vai virar o top aqui da, da noite. Você acredita que em um regime, tanto da direita quanto da esquerda, num futuro não muito distante, eu, eu, é, eu acho que é possível isso. Acho que se a gente tivesse tido mais anos de PT, poderia ir para esse caminho. Mas também é, essa essa polarização aí entre esses dois, aí, que, é, que, é, que é a teoria, a teoria da ferradura. Né? Os dois querem poder, os dois são é, populistas, os dois são é, controladores, né? são dominadores. Então vai dar merda, qualquer um desses dois aí que continuarem muito tempo no poder, vai dar merda. O Bolsonaro, surpreendendo né? um pouco até, em menos de um ano já está colocando as asinhas para fora e está mostrando para que veio. Então eu acho que é, que é possível sim, mas eu espero que o brasileiro agora acorde né, numa próxima eleição e vote direito né, vote de direito desde, desde, desde, desde o primeiro turno. A gente tinha 13 opções no primeiro turno, sempre falo isso em todas as lives a gente tinha 13 opções no primeiro turno. E os brasileiros votaram já no primeiro turno como se fosse o segundo, jogaram no lixo o voto. Fizeram um voto útil no primeiro turno, escolhendo entre a porra do Haddad, que representa o PT, e o imbecil pretino do Bolsonaro, ou seja, as piores opções que a gente tinha. Lembrando, tinha opções para todos os gostos ali. Tinha opção de direita, tinha opção de centro e tinha opção de esquerda. Não dá para ligar, não, mas é, é, é, foi gado. Foi gado, se deixou levar para o pesquisa eleitoral. Pode dar até raiva quando eu lembro disso aí, viu?